Um cego de coração é vencer ou vencer, carre determinação, do Pelé até o Neymar, o Santos é tradição, o Santos é tradição, o Santos é tradição. O Santos é tradição Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa Saga com o Santos, mano. Vamos aí pro segundo episódio aí da nossa Saga com o Santos. E antes de começar o vídeo, galera, eu já quero agradecer a todos por comparecer aí na nossa estreia, no nosso primeiro episódio. Foi muito bom, muito interessante, tá? Agradeço a todos aí. Muito obrigado aí pelos likes. Tivemos quase 50 likes aí na... no primeiro episódio. Vamos tentar bater essa, essa, essa meta aí de like nesse vídeo de hoje, beleza, galera? E quem não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho pra estar tá recebendo novas notificações, passe nos nossos canais, parceiro, link na descrição e tamo junto. Bora lá! Eu vi o comentário de várias pessoas, né, sobre é, subir alguns jogadores. Um dos jogadores que me pediram pra subir foi o Patati, que quer dar uma, dar uma chance pra ele. Promove ele, dá uma chance para ele. Eu vou estar tá fazendo isso. Ele é atacante. Caso que eu possa fazer, galera? Eu posso promover ele. Eu, se o, o, o, a força dele for bem baixa, for muito baixa, eu empresto ele. Ele pode estar tá voltando aí mais forte na próxima temporada, beleza? Já vou promover aqui o Patati. O Patati foi promovido da base pro time profissional. Né? Veio com 25 de over. Foi o que eu falei pra vocês. Eu já vou estar tá colocando ele aqui por empréstimo. Pra ele tá pegando um ritmo de jogo e tudo mais, né? E evoluir, né? Como jogador. Outra coisa que me falaram aqui. Falaram que que... Tenta contratar um meio campo. Eu vou estar tá fazendo isso, tá, galera? Eu vou fazer contratações é... na parte dos campeonatos paulistas, tá? Eu vou jogar esse torneio amistoso aqui. Eu vou jogar esse torneio amistoso. E vou contratar, vou ver como é que o time vai se sair, eu tô de olho aí pra tentar contratar um, um meio campo, já que o Carlos Santos tá... já tá com 37 anos, tá no ciclo final da carreira, né? Tem o Maicon também, pela idade, que tem 33, vou tentar contratar um zagueiro, né? Um lateral, que o Madison tem 30, eu vou tentar reformular a equipe, o Camacho também tem 32, então a gente vai fazer o quê? Vamos fazer um... Deixar o elenco redondinho com a idade da hora. Para a gente não poder ficar contratando toda hora. Em questão de jogadores que se cansam, tá? A gente vai estar tá fazendo isso. Beleza? E galera, quem quiser patrocinar esse vídeo. Vídeo do da carreira do Santos. Eu tive uma ideia de que... Quem se tornar membro a todo vídeo. Todo o vídeo da carreira do Santos, vai aparecer aqui nesse, nesse lado aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa parte branca aqui, eu vou colocar o nome dos membros, tá? Vou pegar a... no caso a imagem, né? O perfil, a imagem e o nome do perfil, vou deixar aqui do lado. Tipo como se... e vou escrever aqui, é, patrocinadores do Santos, né? Tipo como se fosse um, uma lista de patrocínio, entendeu? E quem quiser aí ser ser membro, é só R$2,99 aí por mês, tá galera? E quem quiser participar eu agradeço, a pessoa que se tornou é, membro entre em contato comigo ou manda mensagem aí na, nos comentários desse vídeo, beleza? E tamo junto e bora lá, bora pro jogo eu já deixei o time aqui já basicamente pronto, né? Já fiz a escalação do elenco, a gente vai numa primeira formação aí no 442, né? É... 4-4-2 básico aí, Felipe Jonathan, Madison, Balberman e Maicon. No gol, João Paulo de capitão, né? Dei abraçadeira de capitão pro João Paulo. Na volância, Rodrigo, Rodrigo Fernandes e Sandri. No meio-campo, armando o jogo, ficou Juan Julio, Vinícius Anucelo, Soteudo no ataque, junto com Marcos Leonardo. Esse aqui é o time, basicamente, que eu montei, tá, galera? É o time, basicamente, que a gente vai enfrentar o time do Real Brasil. Do Red Bull Brasil, quer dizer, o Red Bull Brasil é um time municipal, sim, Ah, é mais fraco, sim, mas é questão que é pré-temporada, vamos botar alguns jogadores aí pra estar tá jogando, quem sabe até o Patati pode estar tá participando dessa pré-temporada, eu vou até estar tá colocando ele aqui na lista, no lugar do Thailson, tá, ele no lugar do Thailson aí, eu vou estar... Tá... É, é, revezando aí o time para deixar mais ou menos. E bora lá pro jogo, que eu já falei demais. Bora lá, bora lá. E partiu! Começa o jogo aí para Santos e RB Bragantino. Soteudo, Zano Cello faz o segundo gol pro Santos. E é 2x0 pro Peixe no primeiro tempo. Soteudinho faz 3x0. E fim de papo pro primeiro tempo. A gente vai vencendo por 3 a 0 Eu já vou começar. A, a, a promover a estreia do Patati. Deixa eu ver que posição que ele joga. Ele joga na ponta esquerda. Ele vai estar vai tá entrando no lugar do Soteudo, né? Vou estar tá tirando aqui também o Rodrigo Fernandes e colocando o Camacho. É, eu vou estar tá tirando o Madison e tá colocando. Cadê ele? Cadê? Pode ser o, o Lucas Pires. Não tem problema não ele jogar na, joga na direita. Vou estar tá tirando o Maicon também. Tá colocando o Alex Nascimento. Vamos lá, vamos estrear o Alex Nascimento aí. Partiu pro segundo tempo. Pra cima dele, santo! 3x0 aí na pré-temporada. É, um é um torneio amistoso, né? De pré-temporada aí. Vamos lá, 20 finalização aí. E fim de papo. Vencemos aí por 3x0. Gols de Soteudo, Zanucelo e Soteudo aí, mano. Vencemos aí por 3x0. Beleza, tivemos 67% de posse de bola, 25 valisação. É, 25 desarme e 11 passes errados. Beleza, o time foi bem. Destaque aí pro Soteudo, né? Que fez dois gols. O também fez o dele, né? E vamos que vamos. Bora pra segunda partida aí. Vamos aí, agora vamos estar tá enfrentando o São Caetano aí. Antes de estar tá enfrentando o São Caetano, vamos dar uma olhada aqui no time deles. Também é um time estadual, né? É um time. Mediano, mas dá para a gente vencer. Vamos aqui fazer algumas mudanças. Vamos fazer aqui uma, algumas mudanças. Eu vou estar tá colocando o Auro. Deixar o Madison no banco. Vou testar também o Lucas Braga. Vou testar o, Lu o Lucas Braga no lugar do Soteudo. Vou botar o Ângelo também do Galo do Marcos Leonardo. Vou estar tá colocando o, o Alex Nascimento no lugar do... Do, do Michael, né? E o Felipe Jonathan vai ficar no banco Pra entrada do Lucas Pires Beleza, na volância eu não vou mexer Vou deixar esse time aí mesmo E bora que bora, partiu Santos e San Caetano Juan Julio faz o primeiro gol Pro Santos aí Vamos que vamos Vamos lá Santos, 1x0 70% de posse de bola E fim de papo no primeiro tempo O Santos vai vencendo aí O time do San Caetano aí por placar de 1x0 Vou estar tá fazendo substituição aqui, vou estar tá colocando o Patatipa no lugar do Lucas Braga. Vou tá tirando o Zanucelo também. Vamos colocar o Cabarral, o Cabarral que tem 30 anos aí. Galera, dicas no comentário, tá? Dicas no comentário aí, quem a gente precisa contratar. Deixa em nome de jogadores também, beleza? Vamos lá, vamos lá. Vou colocar o, Lu o Luiz Felipe. Vou tá substituindo aqui também, vou colocar o John, no lugar do João Paulo. Deixa eu ver aqui se eu vou fazer mais alguma substituição. Não, por enquanto são essas mesmas e bora. Partiu o segundo tempo. Por enquanto Santos vai vencendo por 1x0 aí o São Caetano. Jogo até difícil, hein? Alex Nascimento, o zagueiro meteu o gol. Ângelo faz 3x0 e fim de papo. Vencemos mais uma aí no torneio amistoso aí. Por 3x0 aí. É, gols de Juan Julio, Alex Nascimento e Ângelo aí, mano. Marcaram pro Santos. Tivemos 73% de posse de bola, 28% de finalização, 22% de desarme e 14 de passes errados. Destaque aí pro... Pro, An... pro Ângelo, né? Pro Sandre e pro Lucas Pires, que foram muito bem aí, mano. E vamos que vamos. Bora aí. É... Recebeu uma proposta de empréstimo aí pelo, pelo Patati, né? Do Nublense, Nublense né? Tá querendo o, o Patati aí por empréstimo? Eu vou estar tá emprestando. Ele fez dois jogos aí pelo time profissional. Vamos lá emprestar o Patati. Beleza. Vamos que vamos, que agora a gente vai jogar contra o América de São Paulo, que é outro time aí de município, né? É um time interessante aí do, de Ribeirão, do Rio Preto, né? Vamos que vamos. Vamos estar tá escalando aqui o time. Eu vou deixar o time é, principal. Vamos aqui estar tá escalando o time principal aqui. Felipe Jonathan volta pro o time. É, deixa eu ver aqui. Soteudo volta. Marcos Leonardo também volta. Vou colocar o ângulo aqui para ir para reserva. O Madison também volta no lugar do, do Auro. E o Maicon volta para o time titular. Zanucelo, Juan Julio. Beleza. time que vai a campo é João Paulo. Paulo e Maicon, Felipe Jonathan e Madison. Rodrigo Fernandes e Sandri. Juan Julio e Vinícius Anucelo. E. Soteudo e Marcos Leonardo. Esse aí é o time. Vou colocar aqui o Marcos Leonardo pra bater, bater as faltas, né? E vamos que vamos. Partiu! Marcos Leonardo marca. Soteudo faz o segundo gol. Vou botar o Marcos Leonardo para bater o pênalti, né? Já que ele é o nosso centroavante. Camisa 9. Vamos lá. Partiu Marcos Leonardo, correu para a bola, e é gol do Santos, 3x0, Marcos Leonardo de pênalti, vamos lá, Santos já faz 3x0 no primeiro tempo, Soteudo faz o quarto gol, vamos que vamos Santos. E fim de papo no primeiro tempo, a gente vai vencendo por 4x0, gols de Marcos Leonardo, Soteudo, Marcos Leonardo de pênalti e Soteudo de novo, essa dupla vai dar o que falar hein, campeonato brasileiro. Vamos lá, vamos estar tá colocando o Alex Nascimento. Eu quero que ele evolua bastante aí, né? É... No elenco, eu quero que ele se torne um dos titulares. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Lu Lu Lucas Pires também vai estar tá entrando. Deixa eu ver aqui. O Juan Julio vai sair, vou colocar o Cabarral. Vamos dar uma chance pro Luan também. É... Vou botar o Brian Gulo. no lugar do Marcos Leonardo e colocar... Vou botar o Brian Gulo na... Na esquerda e colocar o Ângelo para jogo. Já fiz as, quatro, as cinco substituição E... bora. Vamos lá. Soteu do Marco. Quinto gol pro Santos. Brian Angulo faz o sexto. É goleada. É goleada do Peixão. Vamos lá. E fim de papo, galera. Destaque aí pro... é, pros gols de Marcos Leonardo. Soteu do Marcos Leonardo de pérdida. Soteudinho fez um, soteudinho fez dois, Ou seja, fez head trick Soteudo faz head trick aí E Brian Gulo faz o sexto gol do Santos, né? Tivemos 70% de posse de bola 27 finalização 20 desarmes e 15 passes errados Vamos que vamos pra próxima fase do torneio amistoso aí O Brasut é pré-temporada Vamos que vamos Vamos lá, a gente vai pegando Vamos pegar o Ibis, galera Vamos estar tá enfrentando o Ibis aí na semifinal, vamos tá dando uma olhada aqui no time do Ibis. É, é um time estadual, né? Bem interessante. Muita gente já me pediu pra fazer modo carreira com o Ibis, né, mano? Mas eu acho que o Ibis tem já aquele charme, né? De time que tem. Que. Que não é vencedor, né, galera? O assim, que eu posso dizer pra vocês? Time que não ganha, né? Já tem esse folclore, né? No Ibis. Tipo assim, imagina se eu pego o IBS. Começa a montar o elenco do Ibis, o Ibis começa a ganhar tudo. Aí não vai ter graça, né? Acho que vai ficar meio estranho. E mas vamos lá. Vamos que vamos. Vamos estar tá escalando aqui o time. O time é titular, né? Vamos com o time titular. É semifinal. Vamos que vamos. Eu vou estar tá estreando o uniforme preto aí. Esse uniforme bem bonito aí do Santos aí. Vamos que vamos. E partiu. Pra cima dele, Santos. Rodrigo Fernandes abre o placar pro Santos em cima do Ibis. Vamos ganhar Soutoos. Marcos, Leonardo faz o segundo gol. Vamos lá e... Raimundo do Ibis se lesionou. Que susto, mano. Eu pensei que tinha sido do meu time. Vamos lá, vamos estar tá tirando o Maico aqui, colocando o Alex Nascimento. Vamos tá tirando o Madison e colocando o Lucas Pires. É... E beleza. Vamos manter esse mesmo time e partiu. Zanucelo faz o terceiro gol do Ibis. Vamos que vamos, Santos. Vamos lá, é 3 a 0 Vamos que vamos. Juan Julio marca o quarto gol. Destaque aí para os gols de Rodrigo Fernandes, Marcos Leonardo, Vinícius Zanucelo e Juan Julio. Juan Julio, né? No caso. Temos 78% de passos de bola, 33% de finalização, 20% de desarme e 5% de passes errados. É, galera, é... É um bons amistoso? Sim. Pra nós estar tá enfrentando. para nós estar tá começando o Campeonato Paulista. Mano. Sem sombra de dúvidas. E vamos lá. A portuguesa perdeu, né? O jogo da semifinal pro RB Brasil. E na final a gente vai estar tá enfrentando o RB Brasil, galera. Vamos aí pra grande final aí do torneio. Torneio amistoso aí. Vamos que vamos. Eu vou com o time titular. Time titularzaço aí. Um soteio do Marcos Leonardo. Juan Julio. E Vinícius Anucelo, Rodrigo Fernandes e Sandri, Felipe Jonathan e Madison nas laterais, Ballmann e Maicon na zaga, e João Paulo no gol. Vamos que vamos, vamos estar tá jogando de branca aí, e pra cima dele! Vamos lá! Soteudo, abre o placar aí, na grande final do torneio amistoso, vamos que vamos! Maicon faz o segundo e é pênalti pro santo! Lá vai Marcos Leonardo pra cobrança, Partiu Marcos Leonardo, bateu, perdeu. Vamos lá, e é 3 a 0. Marcos Leonardo se redime com o pênalti perdido. Vamos fazer aqui as alterações. Vamos estar tá colocando o Camacho aqui de volante, já que o Rodrigo Fernandes está um pouco cansado. O Madison vai estar tá saindo, vai estar tá saindo, vai entrar o, Luca, o Lucas Pires. O Maicon também vai deixar o campo. Alex Nascimento e bora para o segundo tempo. Vamos lá. Soteu do Juan Julio. Tá, macho faz o sexto gol e pode gritar é campeão. Santos é campeão do torneio amistoso aqui no Brasfute. Tá aí, galera. Primeiro título. Primeiro título aí no comando do Santos. A gente venceu. É um torneio? É um torneio de pré-temporada? É um torneio de pré-temporada. Mas a gente se sabe campeão aí. Eu sei que é um título simbólico, mas, pô, já é campeão, né? Vamos lá, primeiro título tá aí. 6x0 aí na final, né? Um baita resultado. Destaques aí pra Soteudo, Maicon, Marcos Leonardo, Soteudo de novo que fez dois gols. Julio e Camacho aí, mano. E tá aqui, galera. Os assistentes aí, ó, assistência de Zanocelo duas vezes. E do Felipe e Jonathan, hein? Começaram aí a pré-temporada muito bem, hein? Muito bem. E vamos lá. É, o Mideus Bro já fez uma oferta aqui, mano. Fizeram uma oferta de 11 milhões pelo nosso zagueiraço Palmer. Eu vou aceitar? É claro que não, né? Palbeman é nosso zagueiro, é um dos zagueiros principais aí do elenco. Ele vai continuar no time. Beleza, beleza, beleza? Galera, esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, já deixa aquele like. Se inscreva no canal e ative o sininho para estar tá recebendo novas notificações. Passe nos nossos canais parceiro. Link na descrição. E tamo junto, galera. Próximos jogos aí. é Campeonato Paulista. A gente vai estar tá enfrentando Ponte Preta, São Paulo. Já tem uns, é, um clássico aí. Santos e São Paulo aí, galera. Ferroviário. São Bento e... Botafogo de São Paulo, esse vai ser Os jogos do próximo episódio Beleza, galera? Muito obrigado pela presença De todos, fiquem todos com Deus E falou e fui Vai pra cima deles, santos Tamo junto, falou oi, oi, oi.